Pô, nós estamos decorando aí, saca, a frente da, da sede da casa, do Coletivo 77 Barbacena aí, da Casa Fora do Eixo, saca. Estamos aí pra somar com a galera aí. Meu nome é Rodrigo Fisco entendeu? Eu estou envolvido aí com hip-hop, entendeu? O grafite. Estou aí para somar com a galera aí, velho. Coletivo 77 na veia, estamos aí fazendo grafite, cultura, arte, livro, leitura, arte visuais, casa da foto Estamos aí, ó. Nome. Mais conhecido como Pedro Campos, professor de hip hop e qualquer área. Vamos aí. E aí, Lacriu na fita, projeto 7, -7 aí, tá mandando bala. É nós que tá, pode crer. É <risos> Júlio César, Lacriu, hein? Só pra firmar a ideia, <risos> Oi irmão, sou Fred Furtado e diretor do coletivo 7, -7 recebendo Richard Pantone, Davi Pereira da vida, Jo, sou Jo. Aqui é o espaço físico que abriga as mentes, as almas, os corações e a nossa criação, sacou? É a nossa casa fora do eixo Barbacena, nosso centro de criatividade, nosso centro cultural, nossa biblioteca, onde a gente junta a gente para ler, para fazer vídeo, para editar, editar imagens, estúdio fotográfico, a 4, que é o nosso lugar de transformar sonho em realidade, a gente vive de sonho ou de realidade, a gente tá no caminho do meio, atravessia, irmão, vem-se embora junto que tá lindo demais. Vamos vir todo mundo aí que a casa aí é show de bola E quem tá vindo aí representar é mais ainda Logo mais às 7 h da noite Vai acontecer a inauguração deste espaço Este coletivo imóvel Olha as rodas do, do bichão É que nós vamos inaugurar esse espaço com um café com jazz Então vai ter o trio jazz brasileiro tocando Exposição artística de Davi Pereira Com quadros, fotos, desenhos Quer falar um bocado? A minha primeira coleção Tô muito emocionado, feliz com tudo isso E cansado eu só falo do eixo também. Deu a vitinha.